Olá pessoal, então, aqui é o Eric do Eric Rino odeio. E assim, eu odeio mostrar vídeo com coisa nojenta, né? Mas eu vou ter que mostrar porque eu acho que é super interessante para vocês é, Durante a pausa do ácido, né? Você vê aqui que tá já mais claro que já tá saindo algumas coisas Aqui, é, claro, depois conheceu de novo a ponta da ceia Eu resolvi tirar a, a barba na cera é. Só que eu não encontrei ninguém é, no bairro é, fazendo isso por conta da quarentena, né? Então, penso eu, vou fazer com a, aquela maquininha de rolo, né? Só que só que não, porque assim, minha barba é né, muito grossa e, e muitos pelos, muitos pelos juntos, sabe? mesmo poro, tem muitos pelos. Então, é, ainda consegui fazer, né? Tirar alguns tufos, porque se eu fosse fazer toda na, na pinça, ia demorar muito, só você ter ideia, eu fiz aqui na pinça, demorou duas horas e meia. E foi só isso aqui, né? É. <tos> ainda tá inchado inclusive, né? Porque foi tudo na pinça. Então, aí tirou alguns tufos, tirou alguns tufinhos por aqui, outros tufinhos por aqui, tirou mais aqui no meio, né? Tirou mais. Aqui embaixo eu tentei tirar também, tirou só um tufinho de nada, mas não saiu muita coisa não. Só que acontece quando você tem este tipo de agressão na pele, é... às vezes você vê coisas na sua pele que você não sabia que tinha. Lembra que eu falei que durante o uso do ácido... tinha um espinho aqui interna que saiu? Pronto, Tinha, na verdade são só espinhas interna, né? tem uns três aqui. Uma delas saiu. É... Quando eu fiz essa tentativa né, de tirar o... com... com a cera do, do rolo, aconteceu que agrediu né, essa parte e ficou em alguns locais doloridos. Né? Aqui eu consegui fazer na pinça mesmo, aqui uma parte na pinça e uma parte na, na... No... na cera. Só que essa parte aqui, saiu só uns tufinhos Só que assim, é muito pelo, né? Então saia tufo com muito pelo Mesmo assim, continuava muito pelo aqui Então aqui eu não fiz Eu é, raspei Mas como eu tentei fazer, né? Puxou Então acabou machucando então, essa parte aqui da toda é, na, na gilete Mas mesmo assim, só o fato de ter puxado Ontem, eu já senti aqui, ó a, Eu senti aqui esse descanso aqui Em cima da boca E aqui, eu senti dolorido né? E eu sabia que isso era espinha interna. Né? Quando, é, a espinha interna quando você puxa o pelo, ela perto do pelo. Na verdade, ela é quase junto. Um então, quando você puxa o pelo, você acaba machucando ela. Então, ela inflama. Então, quando eu fiz isso aqui, eu sabia que ia ter espinha interna. Só que eu imaginava que fosse ter por aqui. Só que era um estava dolorido. Mas quando eu acordei, pela minha bela surpresa, eu acordei. Ó, com... Vamos lá, vamos contar. Ah, não vou contar. aqui, mas tem uma. Isso aqui. Já secou, né? Mas era outra. Vai. 3, 4, 5. Tem uma que querem sair. 6, 7, 8, 9. Isso aqui que saiu. 10, 11. Tem duas aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10, 15, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, e aqui mostra mais algumas: 26, 27, 28, 29, que ainda tá, tá saindo, né? Tá dolorido só: 29, 30, 31, acho basicamente isso: 31 espinhas que estavam internas. E... Porque eu... Vi muito tempo, né, que Quando eu não mexia na barba Eu só diminuía E... Acaba que a espia interna Não, não, não sai mesmo, sabe? Mas como eu vi que tava dolorido eu, eu, Se eu não passasse o, o... O... produto Ela ia ficar só assim Dolorido mesmo E passou um tempo Dolorido não ia inflamar Sem sair Não, ia ficar só dolorido Mas aí eu vi que Poderia ser a interna, Então... Eu tive que recomeçar com... Com o... Pile, entre aspas, né, Do ácido glicólico É... Por quê? Porque aí eu faço a toda a questão da, da esfoliação, né, leve, e ajuda a não, a não é, ter aqueles pesos encravados, etc. E já aplico a quantidade boa de é, ácido glicólico. É, com isso, né, com isso, sai tudo isso aqui, ó, durante a noite. Não tinha nada disso ontem, tava só um pouco vermelho aqui, um pouco vermelho aqui, e um pouco vermelho aqui, pronto. Saiu tudo isso, 31 espinhas internas que saíram com ácido glicólico é, Eu ainda não passei nada no roxo, né, para mostrar a vocês Sei que é meio nojentinho, né, mas eu tenho que mostrar para vocês a realidade, tá? Então, 31 espinhas externas então você imagina você tem 31 espinhas aí dentro da tua pele Que não sai durante muito tempo, né, porque faz muito tempo que eu uso, que eu uso barba, né, se rala, etc é, Sem agredir aqueles, aqueles pontos então, por isso que elas não ficavam doridas antes. Era só raspando, assim, só passando a máquina. Agora que eu tive que fazer com. Que eu tentei fazer com a ceia, que já agrediu. Depois tive que fazer essa parte aqui todinha até aqui. Com a pinça E agrediu bastante, né? Então, aqui ó. Isso aqui inchou, Isso aqui inchou muito. Ficou parecendo, né? Sabe o que? Ainda tá enchado, tá desinchando. Então, vocês podem ver que a, a, a linha de. A linha de. O bigotinês. Que tava bem. É, sutil tá marcando para os lados agora, né? Então é que tá Então, basicamente é isso. Aí eu vou continuar utilizando o ácido, tá? Eu ainda vou... Vou continuar fazendo o peeling, porque... Eu já aproveito, né? Que estou usando o ácido. Faço o peeling, porque aqui vai ser mais rápido a... O... O sará vai ser mais rápido. E também já dá um, Outra... Outra camada aqui nessa parte que já estava clareando, tá? Então, a cicatriz aqui já vão ter um tratamentozinho a mais. Isso aqui foi na, na cera, né? Que tava calhando também. Aí a cera foi tirar a pelezinha, ele formou outra camadinha de pele. E foi basicamente isso que aconteceu. Então eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem como o ácido é, glicólico, ele, como ele trata as espinhas, né? Ele tira as espinhas de dentro do, da, da pele. As espinhas que não conseguem sair, ele puxa, né? É igual ao racutã. Quem já tomou racutã no começo, a tua cara fica uma desgraça, né? Porque ele puxa todas as espinhas que não que não saíram ainda. E basicamente, nesse sentido, ele é igual ao rocutan. E depois ele seca, né? Seca a espinha. Então, eu creio que, como tá muito inflamado algumas, algumas... Algumas já secaram, tá? Teve aqui que já secou. É, algumas vão demorar mais a secar. Amanhã vai estar tá desinchado, mas talvez só depois de amanhã que, que seque. Outras ainda estão saindo, ó. Tem outras que ainda estão saindo, então... Amanhã o estado vai estar bem diferente, eu mostro pra vocês como é que vai estar. Mas só pra falar da importância pra vocês da, do ácido glicólico para as espinhas, tá? Isso aqui, ó. Tava tudo isso aqui do, do dolorido ontem. Aqui não né, está mais dolorido ao redor, mas ela formou essa bala dessa espinha aqui no meio. Ou seja, a espinha interna grande, né? O ácido glicólico puxou né? e ficou essa espinha aqui né, no meio. Então, hoje eu ainda não, não decidi se vou passar, eu não sei se eu tenho alguma pomada é, pra, pra, pra, pra, assim, eu acho que eu vou passar talvez um, o água oxigenada, né, por conta da inflamação, mas eu ainda não sei, não sei se pode, eu vou pesquisar se pode, tá, mas basicamente, é basicamente isso, é, a gente vai acompanhando, tá, amanhã eu volto aqui, eu mostrar como é que tá, e talvez eu não passe nada mesmo, talvez eu deixe assim, Ainda tá bem dolorido na né? Itália, dolorido em mais partes, porque tem muita espinha ainda pra sair. Mas só existe assim mesmo e aguarde à noite pra passar o ácido glicólico, pra gente ver. É, de qualquer forma, passando ou não alguma outra pomada, é, dá pra vocês verem a importância, né? O que, é que ele faz com as espinhas. Então, pra quem tem espinha, ou, ou espinha externa, ou espinha interna, ó okay. aqui, esse vídeo aqui, tá? Já se inscreve aqui no canal, pra você saber do próximo vídeo. E acompanhar em que que isso vai dar, né? Tem, tem umas espinhas aí pra, pra cuidar com aço glicólico. Então, vai, você vai ter uma boa ideia de como é que vai ser no seu rosto. É, é, se inscreve, lógico, né? aqui. E acompanha a nossa página também. É, Eric Rinalde, tá? Que lá a gente vai ter o, o acesso mais rápido. Vai ter lá todos os dias. A gente vai estar falando, inclusive, sobre isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Assina e não esquece de tocar no sininho, tá? Pra o YouTube te avisar quando sair o próximo vídeo referente às espinhas aqui. Beleza? Valeu.